Luz do campo. Lá por detrás das montanhas azuladas, onde a lua descansa com as águas, as sementes de uma nova plantação, com cuidado e amor serão lançadas. A lavoura ilustrada em Itapira se prepara, com rico e fértil campo da criação, onde a arte e a ciência multiplicarão-se como grãos, e assim, aprimora-se, a nossa percepção. Os métodos e materiais são trabalhados com alegria e dedicação. Tudo para melhorar a vida e sua ilustração, em até sua coordenação motora, cognição e união, são essas expressões das nossas emoções, essa é a nossa missão. E assim Nova Vida Caipira é percebida e valorizada, sua arte, sua ancestralidade, sabedoria e beleza simples, formando cidadãos livres, conscientes e de puro coração. Em androidacaipira.org lavoura Ilustrada, a mais essa empreitada foi lançada.